Viva, saudações, a paz serena do Senhor. Vamos ler uma palavra, Epístola aos Hebreus, 11,6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador aos que o buscam. Lindíssimo e muito importante. Aqui temos duas palavras, buscar e aproximar. Aos que o buscam e aquele que se aproxima de Deus. Estas duas palavras estão relacionadas, são diferentes, não é a mesma palavra. Mas é isto, buscar é aproximar-se de Deus. Isto é um mistério profundo, é algo extraordinário.